Olá, pessoal! Bom, tô sumida. Eu vim aqui explicar algumas coisas pra vocês, tá? É, primeiro, eu vou pedir desculpa porque é, eu tô sem... Eu não tô gravando mais com câmera, eu estou gravando com o meu celular, então eu acho que a qualidade e o áudio talvez não estejam tão bom. Eu não tenho mais tripé aqui, então eu também acredito, né? Eu, eu tentei, assim, colocar da melhor forma assim, possível. Acho que vocês estão até um pouco torto porque... Eu também não tenho softbox, então tô usando luz natural. Então, assim, a qualidade talvez não esteja das melhores aí para vocês. Mas eu acho que eu devo uma satisfação, né? Apesar de o meu canal... Eu, eu, não satisfação da minha vida, nada, nada do tipo, né? Porque, como eu já falei pra vocês, é, o Alfinetadas da Moda, eu já expliquei isso em vários vídeos, ele é focado, né, pra uh, corte e costura e não para minha vida. Bom, é, algumas meninas já sabem aí o que está se passando, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes, detalhes. Mas como vocês podem ver, eu me mudei novamente, tá? E não estou mais no Brasil. Ignorem os apitos aí das coisas, mas eu não estou mais no Brasil. É, então, o que que aconteceu? O que que aconteceu e o que vai acontecer aí com o canal no, daqui para frente, né? Eu acabei de me mudar, então eu acabei de chegar, tá? Não estou morando aí no Brasil, então eu não tenho máquina, não, não, não trouxe meus equipamentos, eu acabei vendendo tudo aí no Brasil. Então, eu vou... Eu não tem nenhuma semana que eu estou aqui, então eu acredito que... Eu não sei ainda é, o que vai ser daqui pra frente do canal, tá? Então, eu não sei ainda se eu vou continuar costurando... Pelo menos é, nesse próximo ano, tá certo? Então, eu não sei como vai ser daqui pra frente. Então, não vou prometer nada pra vocês. Então, pode ser que vocês fiquem aí um tempo sem ver vídeos meus referente a corte e costura, tá? Porque eu não sei ainda o que vai ser daqui pra frente. É, o que, que eu vim aqui mais falar pra vocês? Falar isso, que eu não sei ainda o que vai ser. Então, não vou prometer nada. E também falar o que aconteceu, que é o que está... Que o... É o que mais estão me perguntando aí, né, É sobre o blog, né, cadê o blog? Ignorem a cara, gente, ignorem a cara de sono, porque o horário é diferente, então a gente ainda não se adaptou, como eu disse, acho que é o terceiro dia que eu estou aqui, então, né, ignorem a cara. E, assim, o que aconteceu com o blog, gente? O blog foi desativado, sim, tá? Ele não estava fora do ar, não existe mais o blog Alfinetadas da Moda, aonde vocês iam lá, escolhiam o molde e tal, tá, baixava o molde, tá certo? Não existe mais isso. Por quê? Por dois motivos, eu vou ser, vou ser bem honesta com vocês. Por dois motivos. O primeiro motivo... É... O meu blog, ele é um blog muito pesado. Ele tem que ter uma, uma, uma... Por trás, assim, ele é muito pesado pra aguentar a quantidade de molde que eu disponibilizava lá pra vocês, tá? Então, é um custo muito alto. É um custo muito, muito alto que eu pagava. É, ele não se paga, tá? Porque, como eu disse, é tudo gratuito. E então eu decidi cancelar mesmo, assim a primeira, a primeira a primeir, o primeiro motivo foi em relação a custo mesmo, é um custo muito alto, que tem a ver com o segundo motivo que seria um, não é de todas, tá? Mas assim a falta de eu não diria respeito, gente, eu não sei qual seria a palavra adequada mas assim, é, eu faço um trabalho praticamente assim né voluntário porque é, eu, eu acabo pondo dinheiro do meu bolso, tá? Então, não é, não é um trabalho... Eu sei que tem gente que fala... Ai, blogueira, ganha bem. Gente, realmente tem blogueira que ganha bem. Mas no meu caso, não é, tá? Tô sendo muito honesta com vocês aqui. Não é. No meu caso, eu tinha que comprar aviamento. Eu comprava tecido. As máquinas eram minhas. Se dava problema, eu que arrumava. É, eu recebia, assim, muitas coisas de empresas. Mas, assim, é, coisas específicas que eu queria, eu tinha que comprar... Tinha todo esse custo aí por trás de máquina, softbox. Cada lâmpada softbox custa 200 reais, entendeu? Se queima uma lâmpada, meu, é caras coisas. É computador que você tem que ter bom, você tem que comprar programa, porque eu não gosto de usar software pirata. Então, assim, é um gasto, é um gasto, assim, sabe? Pra... Eu não diria reconhecimento, mas... É, ultimamente eu tava sendo muito atacada, vamos dizer, não atacada, gente, eu não sei a palavra exata, mas assim, as pessoas, tá? Eu não vou colocar isso no, no, no plural, porque não é todo mundo, mas com certeza chegou num ponto que já tava a maioria. Então, pra mim, eu acho que é assim, eu acho que a gente sempre tem que ponderar na balança, tá? Quando o negócio tá assim, ainda vai. Agora, quando o negócio começa a piorar, aí você fala, não, tem tá alguma coisa de errada. Não quero isso pra minha vida. É assim, a, a, a real aqui pra vocês. Eu não sou paga pra isso. Não sou obrigada. É, graças a Deus, não dependo disso. Então, tipo, por que que eu vou ficar me estressando, né? Com, com algo que só tá me fazendo mal. Então, o blog, o que que acontecia? Eu ia lá. Eu fazia pra vocês, eu fazia... Gente, eu não uso o software. Tem um software que você faz os moldes lá, que o pessoal usa em produção. Eu não trabalho com esse software, tá? Ele é muito caro. E como eu não, não uso o software pirata, então eu não, não uso ele. Então, eu fazia tudo manual, molde por molde. Do 36 ao 56, eu ia lá, fazia, colocava lá pra vocês, tudo gratuito. Não cobrava um real de vocês, né? Tinha mais de 600 modelos lá no meu blog, tá? É, eu acredito que um, um, um... Como é que eu posso dizer? É, já, já era uma plataforma, assim, já tava virando uma plataforma gigantesca, assim, tá? É, onde as pessoas encontravam vários modelos. Para quem sabia costurar, podia ir lá pegar o um modelo, adaptar. Então, tipo, tudo que você queria, praticamente você conseguia ali naquele blog, tá? E... Só que assim, o que tava acontecendo? A, a, o que tava acontecendo é que empresas, né? Elas é, criavam, em algumas empresas, criaram nomes, tá? É, nomes que não tem nada a ver com o alfinetadas da moda. Iam no meu blog, baixavam uma quantidade lá de moldes com o meu logo, porque todos os meus moldes têm o meu logo, e estão vendendo isso. E vão continuar vendendo, porque eu não consigo parar isso, gente. E vendem. Tá? E vendem, e saem vendendo. E aí, qualquer coisa que acontece, porque como eu disse, eu desenho molde, molde por molde, a mão para vocês. Então, pode ser que dê algum defeitinho na peça, assim, por isso que eu sempre falo, antes de cortar no tecido, confere as medidas, tá certo? Gente, é um trabalho que não dá, porque quem costura sabe que é complicado você fazer. É, e no caso que. No do meu caso, que eu faço ainda molde por molde, a mão é, é, é complicado entendeu? Então, não é todo corpo que é igual, não é porque eu posso usar 40, outra pessoa pode usar 40, mas às vezes a cintura dela é mais fina, o quadril dela é mais largo, sabe? Tipo. Então pode sim dar diferença. E o que estava acontecendo era assim, as pessoas iam lá, compravam o meu molde de outros lugares e vinham me cobrar tá, tem muitos e muitos e-mails, é, também tem gente que mandava e-mail me avisando, falando, olha, eles já estão vendendo tal, eu já sei, gente, eu já sei, é, tem tudo que é lugar, inclusive tem aqui fora, gente, vendendo, na China, tá, tem, tem um, uma empresa chinesa que eles pegaram os meus moldes e revendem os moldes, entendeu, e aí, eu, na hora do pepino vinha para mim, tá, por quê, porque os moldes estão com o meu logo, certo, e aí, eu peguei e falei, quer saber? Para tudo, para tudo. Já que as pessoas vão lá e compram os moldes que não é meu, tá? Que não sou eu que tô vendendo. Daqui pra frente, quer molde? Então, tá bom. Então, eu, vou, eu não vou parar. Só que se você quiser um molde, eu vou mandar ele em PDF pra você. Você vai lá, olha fala, olha, Jesus, eu quero esse molde. Você me manda um e-mail, eu vou comprar tanto do molde, entendeu? E aí, sim. Porque, assim, é, além de eu não ganhar nada, eu tava tendo prejuízo, sabe? É, teve ameaças de processo, teve contra mim, porque é a minha marca, então eu simplesmente parei com o blog. Não existe mais blog, não existe mais molde é, lá no, no, no... quem tem, tem, né, quem baixou aí os moldes, baixou. E daqui pra frente, então, os moldes vão... vai ter sim molde, mas é, se você quiser algum molde aí do Alfinetadas da Moda, agora os moldes são pagos, tá? Não sei ainda o valor, depende, se você quiser fazer um pacote, vai ser um valor aí simbólico, mas vai sim ter um valor. E não vai ter mais blog mesmo, eu cancelei por conta desses dois motivos, assim, que na verdade um meio que, né, é, leva o outro, assim, pra mim, tá? Na verdade são três, né, porque aí vai o emocional também, que mexe, abala muito o emocional da gente, então um acaba levando ao outro e aí eu falei, quer saber, cancela, para, para com tudo... E é isso, gente. Então, daqui pra frente, eu não vou falar pra vocês, ai, ah, o canal, eu nunca mais vou voltar a costurar, ou eu vou voltar a costurar semana que vem. A minha intenção é comprar uma máquina aqui, tá? Eu quero ter uma máquina até pra mim mesmo, porque eu gosto de costurar. Comprar tecido, já fui olhar tudo aqui, já fui até na rua, apesar de eu estar pouco tempo aqui, eu já fui, já sei onde vende as máquinas aqui. Então, a minha intenção é sim costurar, mas eu não sei se eu vou gravar, Tá? É, não sei ainda. Eu, eu preciso é, de um tempo para ver o que, que vai acontecer com o canal Alfinetadas da Moda. Eu vou continuar postando aí esses shorts que eu posto aí para vocês de vez em quando que não tem a ver com corte e costura, né? Talvez se eu encontrar algo assim referente a corte e costura legal aqui eu poste para vocês darem uma olhada. Enfim, tá? Mas é isso. Então, gente, é o realmente o que aconteceu foi isso, tá? Então, eu não sei os rumos aí, vamos... deixar a vida me levar, tá? Vamos ver o que, que vai acontecer aí nos próximos capítulos com o alfinetado da Manda. Eu tô quase dormindo, né? Tô morrendo de sono. Mas é isso, gente. As meninas lá do grupo do WhatsApp já estavam sabendo, né? Como eu disse, lá eu conto tudo, né? E lá o pessoal é... E o grupo agora é... Não, na, na verdade, virou, esse grupo virou um grupo fechado, talvez eu abra outros grupos, mas esse grupo agora é um grupo né, exclusivo lá para as meninas, que já estavam comigo desde o começo. Mas é isso, então, gente. Só vim aqui mesmo dar uma satisfação para vocês do que aconteceu com o blog, né? É, e assim, não posso prometer nada, porque nem eu sei do que vai ser daqui pra frente com o, com o da Moda. Como eu disse, eu peço desculpa aí pela iluminação, por tudo. Eu não sei se a qualidade vai ficar boa, porque eu estou gravando no meu celular. Então, é, conto com a compreensão de vocês. Aí, o pessoal que realmente né, me acompanha, me valoriza o meu trabalho, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho. É muito trabalhoso. E eu estava dedicando praticamente a, a, a vida, a minha vida a isso, sem retorno nenhum. E, e, e assim, as cobranças eram absurdas, era como se, era, eu estava me sentindo assim, gente, como se eu trabalhasse numa empresa, tivesse vários chefes mandando em mim o tempo todo, me cobrando, falando isso, falando aquilo, e eu não era remunerada para isso, entendeu? É assim exatamente que eu estava me sentindo. Então, por isso que eu dei essa freada aí, Tá? Pode ser que... É o que nem eu falei. Não vou falar pra vocês. Olha, eu nunca mais vou gravar vídeo. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu vou continuar costurando com certeza. Porque é uma coisa que eu faço. É, porque eu gosto. Então, eu vou continuar costurando. É, mas, assim... A, em questão ao alfinetadas da moda. Então, pode ser que fique um tempo aí sem vídeos aí. Eu até tenho alguns vídeos pra postar pra vocês. Eu vou ver se eu posto. Mas, fique, São vídeos mais antigos, tá? E, então... Quando eu falar lá no vídeo, ah, o molde vai estar disponível, não vai estar disponível. Se você quiser o um molde, você entra em contato comigo pelo e-mail que tá passando aí na tela pra vocês. Que daí eu disponibilizo o um molde por um valor aí. É, vai depender muito da quantidade de molde que você quer, qual molde que você quer. Mas é, eu vou seguir o fluxo, né? Eu vou seguir o fluxo porque hoje em dia praticamente todo mundo aqui na internet faz isso, né? Cobra por molde. E eu acho que elas não têm tanta dor de cabeça que nem eu tenho. Porque além de eu dar ainda as coisas de graça, eu tinha uma dor de cabeça tremenda, tá? Por conta disso. Então, é isso, gente. É mais um desabafo mesmo aqui. Desabafo não, gente. É a realidade mesmo. Tô sendo bem sincera. Na verdade, eu sou uma pessoa. Fala, falo mesmo. Não tenho por que ficar escondendo nada. E é isso, gente. Então, o blog, a partir de agora... Não vai existir mais, tá certo? E o alfinetados da moda vai continuar. Eu vou continuar postando os shorts, as coisinhas. E vamos ver o que, que vai ser, tá bom? Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.